Isso é só para loucos Caretas não oh my God. Foi só a síndrome de um louco Atrás de um pai de nota pra sair do sufoco Uma parte, parte nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda é tipo síndrome de um louco A pra sempre menor Indicativo, o ambiente fede a BHO Saliva seca, fumaceira e o cheirinho do goró Vou ler na bíblia, foram sete, Eve, Mary Jane Se me trombar, psico pelas quadras de um hospício Caburando a lenha, saiba que eu tomei de assalto Só ligo os loucos da campina, nós invadem qualquer peco Cheio de fome, é bala e pau no gato É que minha gana é tipo um manicômio eu possesso mais do que o demônio Acende a vela, liga o seu Antônio Se tem maconha os sou tá meio louco Atrás de um par de nota pra sair do sufoco Uma bate, bate, nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco São onda é tipo síndrome de um louco Atrás de um par de nota pra sair do sufoco Uma paz bate, bate nota, hoje eu tô chapando o coco Por síndrome um Confesso abestalhado, nunca vi nada igual Com óbvio, vietnamita disparando nacional Nos livrar de qualquer pedra Com a mente estornamental yeah. Tornando o tártaro parte de mim Esquartejei um catomante Que prevê meu fim Eu parto de tornado Pro outro lado como um serafim Enquanto pra virar piada Eles vendem seu próprio rim Mais um JP que segue a massa Não é meu, só não interfere no meu corre que eu não tomo. Que não é meu. É que minha gana é tipo um manicômio. Ando possesso mais do que o demônio. Só para Acende a vela, liga o seu Antônio. Se tem maconha, eu sou puta a